Hoje eu vim apresentar para vocês essa caixa que é pequena no tamanho e grande no som, Free Play Live da maqui Essa caixa tem dois canais de entrada combo e eu tenho mais um canal auxiliar, que no caso é P2, e esse canal auxiliar, que no caso é o terceiro canal, eu consigo ainda mandar música via Bluetooth, eu consigo mandar a minha música via streaming para a caixa, ok? Ela é uma caixa que tem um woofer de 6 polegadas, eu tenho dois drives na lateral, e essa caixa, ela tem reverb também, que você consegue estar, tá, no caso, mandando para o canal 1 e no canal 2, conforme a tua necessidade, com três níveis de reverb. Eu tenho, no aplicativo, você consegue mexer com grave, médio e agudo, como vocês podem estar tá vendo. Isso aqui você tem por canal, tá? Eu consigo controlar o reverb também aqui pelo aplicativo, então eu fico independente, com relação a fio, eu posso ligar tudo sem fio nela, posso ligar o microfone sem fio, posso ligar minha guitarra sem fio, ela tem uma bateria que dura 15 horas, ok? E você usa o seu celular para fazer o comando, você não precisa ficar acionando os comandos que você tem aqui em cima direto na caixa, você tem tudo no teu aplicativo. E o interessante é que o aplicativo serve tanto para Android como iOS. É uma caixa pequena, como vocês podem ver. Vou mostrar a parte de trás dela, onde vocês têm as duas entradas com conector combo e a entrada P2, para você estar ligando o teu iPod, o teu iPad, enfim, o teu celular. É uma caixa leve pequena, tem um ano de garantia esse produto. Tá Muitos músicos no Brasil já estão usando como ferramenta de trabalho, para voz, violão, embarzinho, apresentações, enfim, é uma caixa que surpreende qualquer um que ouve a caixa, ok?